Olá, esta semana trazemos mais uma edição 74. Começo por vos falar de uma entrevista que fizemos à ativista Masha Leokina, que é um dos membros fundadores da Spussy Riot, um coletivo russo que passou por Portugal na última semana. Foi nesta conversa que a ativista nos contou mais sobre a perseguição de Kelv, a sua fuga do país e o quão perigoso é denunciar a guerra na Rússia atualmente. Vindo também diretamente das mãos de John Mulhall, temos também a pré-publicação de uma introdução do seu livro, Tambores ao Longe, Incursões na Extrema-Direita, que recentemente foi publicado pela editora Temas e Debates. Já em relação aos ensaios, temos connosco Isabel Roque, uma investigadora no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e Ativista Social, que nos mostra como o neoliberalismo reconfigurou dramaticamente o mundo no trabalho. Num segundo ensaio, a produtora cultural Carmen Granja explica-nos como a democratização cultural e a liberdade de participação têm de ser um dos principais valores presentes em Estados. O seu ponto de partida é a poesia e a literatura. Já pelas mãos de Paulo Pena, jornalista de investigação, publicamos um testemunho em que nos fala mais sobre o Investigate Europe, onde nos conta os diversos pilares e acontecimentos que levaram à criação da equipa de investigação. Uma das crónicas desta semana chega-nos pelas mãos de Guilherme Trindade, onde nos apresenta uma cidade do futuro. E por fim, é Nuno Serra quem nos escreve por parte dos ladrões de bicicletas. Boas leituras, um bom fim de semana e um ótimo feriado.